Hey, yeah. yeah. Trajado de praxe, uma noite estrelada Merece bem mais do que um simples traje Terno de um bi, vim escorrendo no paladar Safra de Versailles, fácil Ganhar dinheiro se tornou um vice, por ele eu te mato Garças da Nike, que diz que a porra da burguesia hoje joga no mate Cê vê que essa porra tá tudo errado Pra nós sobra droga e pra ele estado Favela subiu, e nós tá de volta Hoje até os boyzinhos que ser favelado Corrente de perola é e ice falso Lê na Paulista é pra lucro fácil Desculpa a senhora, eu não me misturo Se eu ver essas pãs eu já me destaco Carrego mais uma e adeus abraço Tudo que é problema eu levo no braço Mais uma noite, perdido em Barça Anos a fundo no mesmo barco Para pra pensar no quesito tático Vinte anos pulando esses barracos. Virado Nandinho já tá na minha rua Cê quer me pegar no meu território Turistas armados em Roubo sua corrente e não vale nada Seu sangue corrói a minha rua O diabo rejeita a sua alma, aceita. Versus na minha mão uma grande sopa. Mete sua puta, faz o obalamba. Toda vez que eu abaixo a calça, habite o rei leão, anda em selva braba. Meus manos, tipo os que qualquer parada, nunca escondido em nenhum buraco. O resto é lucro e te certo mata. Tentando invadir pelo circa Nunca sai voando da minha calça. Cê quer me testar? Nunca pulou no bloco, sei que se. Na feição do chão bem na sua cara Pintando meu foco na sua vadia Sem perder as tias, criança em casa Tipo o Eminem só que sem vender Versos que 90 diriam nada Trabalhei a chave do meu episódio Foda-se o hype e faço minha cara Tranquilo com o Andy, eu fumando zaza Smoke test, em passa Sempre consumindo que radicalmente Tranquiliza a mente estupefaça Vites sempre ligam, mas que se foda Faço por minha chauri que sempre fecha Sempre que eu fugia dos copos à noite Lembra aquelas noites que se fechava